Então a gente chega a um ponto da, do nosso estudo de, de colisões onde a gente vai tratar a coisa mais quantitativamente. Nós já entendemos, nós já entendemos né, como funciona uma colisão. Tá? É, nós já entendemos que existe. Uma, um elemento fundamental para a gente estudar colisões que é o conceito de momento linear de uma partícula e de um sistema de partículas, né? E um princípio fundamental que é o princípio de conservação do momento linear, seja de uma partícula, seja de um sistema de partículas, tá? So, é, referente a colisões, tem dois tipos de colisões que a gente pode estudar: colisões elásticas e colisões inelásticas, ok? A gente vai ver já já, né, em mais detalhes, é, cada um dos tipos de, de colisões. Tá? Mas, pra, tanto para colisões elásticas quanto para colisões inelásticas, nós vamos usar o quê? O princípio de conservação do momento linear. Okay? E para a maioria dos... Para todos os problemas que a gente for tratar, né, como a colisão é muito, dura um tempo muito curto, nós vamos usar duas aproximações. Esse tipo de... as aproximações que são feitas, em geral, não são explicadas nos livros, tá certo? É uma coisa que eu acho que é importante a gente se dar conta de por que, que a gente pode usar o princípio de conservação de um momento linear. Primeira aproximação. Mesmo que haja uma força resultante agindo sobre o sistema de partículas, a influência dessa força resultante vai ser ignorada, vai ser totalmente desprezada. Por quê? Né? lembra a duração da colisão é muito pequena, da ordem de milissegundos. Okay? Então, o impulso final que a força externa dá ao sistema, mesmo que ela seja diferente de zero, a gente vai, é, em princípio, considerá-la é, muito pequena. Tá, esse impulso vai considerar esse impulso muito pequeno. Em princípio, a gente deveria checar isso. Né? Fazer uma continha para ver se a gente pode realmente desprezar o impulso da, de uma força resultante. Mas para a maioria dos casos que a gente vai tratar durante esse, durante esse curso, é uma excelente aproximação. Segunda aproximação, que também está ligada à duração da colisão. Né? Durante a colisão, você não vai ter mudança apreciável na altura das partículas. Tá? Então a energia potencial gravitacional se conserva. Certo? O que, que acontece? Né? De novo, a duração da colisão é muito pequena. Se vocês lembram lá do vídeo da, da, da, da bola de tênis levando uma raquetada, vocês vão ver que a bola de tênis cai muito pouquinho antes de levar a raquetada. Okay? Então, a gente simplesmente despreza isso daí. Opa, vai chover. A gente despreza essa influência. Okay? E a gente usa, então, o princípio de conservação do momento linear. Okay? Como a gente vai ver mais para frente, para colisões elásticas, além do princípio de conservação do momento linear, a gente vai ter que usar uh, o princípio de conservação de energia mecânica do sistema. Tá? E aí a gente vai explicar um pouquinho mais quando a gente chegar em colisões elásticas. Vamos passar, então, para colisões inelásticas. O que, que é uma colisão? inelástica, né? Ou perfeitamente inelástica, okay? É uma colisão onde, para tratar esse sistema, a gente só aplica a conservação do momento linear. Tá? O que que acontece nesse tipo de colisão? Você tem dois corpos aqui, tá? Eles vêm, colidem um com o outro e depois eles saem grudados um com o outro, ok? Então eles saem como se fosse um pedaço, um corpo só no final. Pensa, por exemplo, né, em duas bolinhas de massinha que você joga uma contra a outra no ar e elas grudam entre si. Mas não só isso. Tá? Pensa também em colisão entre dois carros. Se essa colisão for mais ou menos violenta e for de modo que os para-choques dos carros se emaranhem se, se entre si, o né? que, que vai acontecer? Os dois carros vão estar tá grudados. Vai ser uma colisão perfeitamente inelástica. Okay? Então, é, nesse tipo de colisão, a gente né, tem dois corpos que, após a colisão, se juntam em um corpo só. Então, eu escrevo o princípio de conservação de momento, do momento linear do meu sistema de partículas. Né? P total inicial é igual a P total final. E. Escrevo, o que é P total inicial? É massa da partícula 1 vezes velocidade inicial da partícula 2, mais a massa da partícula 2 vezes a velocidade inicial da partícula 2. Inicial e final aqui é logo antes e logo depois da colisão. Okay? Ou seja, imediatamente antes delas entrarem em contato, que é quando a colisão, quando a colisão começa a ocorrer, e imediatamente depois... Né, normalmente delas perderem contato, mas no caso aqui, né, é após elas se grudarem entre si. Tá? Então, o que, que é momento linear total final do meu sistema de duas partículas? Massa da partícula 1 vezes velocidade final da partícula 2, mais a massa da partícula 2 vezes a velocidade final da partícula 2. Só que esses dois corpos estão saindo juntos, grudados um no outro. Então, a velocidade deles, final, é a mesma. Isso simplifica a resolução do problema. Eu posso escrever esse lado aqui, a equação agora, né, como massa da partícula 1 mais massa da partícula 2 vezes a velocidade final dos dois corpos. Tudo que eu fiz foi dizer que V1 final é igual a V2 final e botar V1 final em evidência. Pronto. Isso daí é a resolução de qualquer problema de colisão inelástica. Tá? É, nesse tipo de problema, a energia cinética não se conserva, porque ela é transformada em alguma outra coisa. Tá? Ou ela é transformada em som, ou ela é transformada em calor. tá certo? Então, você, é, você tem parte da energia se dissipando, numa colisão perfeitamente inelástica. No próximo vídeo, a gente vai, então, estudar colisões elásticas.